Boa tarde, Acho eu. Uh, portanto, hoje e vou tentar ser o mais célere possível porque sei que já, já tiveram bastantes apresentações e todas muito interessantes. Uh, vou tentar ser célere e explicar um pouco o que é isto do Braga Media Arts. E para tal, vou, vou falar, vou focar a minha apresentação numa série de eventos e ações charneira que estão na base desta relação de Braga com as Media Arts. Vocês depreenderam, por certo, pela apresentação do João um, que é um parceiro de longa data, que a cidade de Braga tem uma relação que começou por ser muito informal uh, e que está a tornar cada vez mais formal e institucional com este domínio artístico. Uh, viram com certeza pelo número de encomendas que lhe foram feitas, pelo seu trabalho na cidade e, e por colaborar também com outros artistas da cidade que trabalham neste domínio. Portanto, eu vou, vou focar alguns alguns projetos e algumas estruturas que estão umbilicalmente ligadas a esta área na cidade de Braga. E vou também apresentar de uma forma cronológica, quase, em termos narrativos, como é que chegamos a este ponto em que, de facto, há declaradamente uma aposta da cidade nesta área. E, pessoalmente, eu acabo por estar ligado de raiz a esta, esta história, porque, para além de diretor artístico do Festival Semibreve, sou também diretor artístico do Generation. Portanto, duas estruturas na cidade que acabaram por ter um impacto grande uh, e marcar uma posição uh, pelo seu trabalho e também por serem quase únicas na sua abordagem em Portugal, acabaram por ditar esta especificidade e esta, esta característica que a cidade quer aproveitar. Mas antes disso, convém também perceber um pouco o contexto antes de todas estas estruturas começarem a trabalhar. E Braga, certamente saberão que é uma cidade que, na qual. Há uma das maiores universidades nacionais, a Universidade do Minho, que tem um ênfase muito muito forte nas áreas tecnológicas, software, programação. Se, portanto, havia esta tradição do ponto de vista académico, mas também do ponto de vista de investigação fora das portas da, da academia. Neste caso, eu trouxe uma imagem que representa um summit do INL. O, o João tocou ligeiramente nesta questão do INL. Muitos de vocês não saberão, com certeza, que o INL é Talvez a estrutura mundial de ponta na área de investigação de nanotecnologia. É uma estrutura que está sediada em Braga, mas que não é sequer território nacional. É como uma embaixada, portanto, tem cerca de 150 investigadores de todo o mundo a trabalhar. Um consórcio da União Europeia com os governos de Portugal e Espanha. E é, de facto, um laboratório de ponta. E, e essa, essa componente de investigação de pontas também existia em Braga. Para além de também uma componente empresarial muito ligada... Um, Tecnologia, ao software dedicado às apresentações. Neste caso temos, por exemplo, um showroom da Edigma, que é uma empresa de Braga especialista em ecrãs de toque inteligente e muitas outras valências. Portanto, chegamos à altura em que, em que percebíamos que tínhamos uma quase todas as componentes, exceto a componente artística. E, nesta altura, surge, surge o breve, que na verdade foi uma, uma ideia que partiu de um grupo de quatro pessoas, na qual eu me incluo, que, que fizemos isto, devo confessar, de certa forma, porque surgimos uma oportunidade imperdível, porque Braga na altura era a capital europeia da juventude e havia uma série de financiamentos que permitiriam fazer um festival novo. E, por obra do acaso, vieram falar com este grupo de quatro pessoas, que percebemos que havia uma lacuna enorme em Portugal, em eventos que explorassem a música eletrónica experimental e as artes digitais no contexto performativo, uh, percebemos isso e percebemos também que eram áreas que gostávamos imenso e que gostávamos de as consumir enquanto espectadores, portanto juntamos o útil ao agradável, nenhum de nós era profissional desta área e criamos um festival de raiz com um ênfase muito forte na, na componente artística, na curadoria e também na comunicação e a verdade é que conseguimos Criar um festival muito forte que, que desde cedo marcou uma posição não só na região de Braga e do Norte, mas como a nível do país e até internacional. E alguns dos, dos segredos, eu vou passar a descrevê-los para vocês perceberem. É um festival que tem lugar em diferentes salas da cidade e que as quais também são exploradas em termos programáticos, porque há uma, uma dicotomia inegável entre os contextos, como o um contexto clássico, como o Teatro Circo, que vocês estão aqui a ver e os conteúdos, que são extremamente vanguardísticos e disruptivos. Também a Casa Rolão aqui uma casa centenária, aliás património nacional, também alojada no âmbito do festival. O Generation, que eu vou falar mais à frente em mais detalhe, e uma foto que o João também trouxe hoje, antecipou-se. Mas também exploramos o património religioso. Temos aqui um exemplo de uma capela que é, se por acaso forem a Braga, deveriam visitar, porque é uma obra-prima arquitetónica uma capela moderna, na qual realizámos alguns concertos e, e também um mosteiro, um mosteiro de Tibães, no, no caso. E porquê é que estas coisas uh, correram bem? Porquê é que as coisas correram bem com o breve Em primeiro lugar, uh, como disse há pouco, foi um festival que, por ser um caso único em Portugal, angariou, desde, desde o seu início, um enorme interesse de, de pessoas de todo o país e, inclusivamente, de toda a Europa. Hoje em dia, o festival tem 50% de público vindo de fora do país. Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, obviamente, até porque estamos perto, perto da Galiza. Portanto, esta, esta identidade que nós conseguimos criar e agarrar tornou-nos especiais. Por outro lado, a nossa, a nossa curadoria e a nossa vertente programática é também muito forte. Eu fui puxar alguns números ontem, porque também, às vezes, só conseguimos fazer alguns balanços quando, quando temos que fazer apresentações como estas. E em sete edições, nós tivemos 86 artistas, sempre sem nenhuma repetição, nunca, houve, nunca tivemos nenhum artista duas vezes. Tivemos 13 estreias mundiais e 50 estreias nacionais. Portanto, é, são números impressionantes e que também ajudam a explicar porque é que é um festival especial e, e, e que, que funciona tão bem. Aqui está então, um pequeno teaser da edição do ano passado. Nós também aproveitamos ou sentimos que é importante passar para a vertente de comunicação tudo o que é disruptivo na nossa programação. Portanto, trabalhamos com conteúdos graficamente para serem desafiantes, disruptivos e interessantes. Isto foi um teaser diferente à edição do ano passado. Desde início, também tivemos uma vertente muito forte de ligação à academia. Por exemplo, a própria ESAD esteve representada no semibreve há três anos, salvo erro, com uma com uma instalação feita por alunos. Mas a ESAD é apenas um exemplo das várias universidades nacionais e entidades de ensino superior que estão sempre presentes no semibreve desde 2011, quando o festival começou. Nós dedicamos um programa inteiro à componente académica, nomeadamente através de instalações artísticas. Para além disso, também promovemos, todos os anos, um, um prémio internacional para media artes. Uh, neste caso, é um prémio que é suportado por uma empresa local da qual que falei há pouco, é, é DIGMA. E que premia trabalhos internacionais no domínio da, das media arts Trabalhos internacionais, ou nacionais, obviamente. Eu vou deixar aqui um, um, umas imagens do vencedor do ano passado. Uma instalação chamada PERMAFROST de um artista português e de um artista canadiano. O Gil de Lindro e o Adam Bazanta é uma instalação super interessante porque parte de materiais orgânicos terra congelada que quando derrete, portanto é efêmera e ao cair sobre uma plataforma desencadeia processos sonoros e visuais e físicos também portanto é uma instalação escultórica visual, mas também sonora e interativa e orgânica acima de tudo foi um prémio que ganhou uma instalação que ganhou muitos prémios incluindo o nosso e esteve presente no festival ano foi muito complicada de produzir, devo dizer temos que arranjar uma tonelada de terra, muitos congeladores, e... mas de facto o efeito visual é super interessante. Portanto, o que é que o Semibreve originou ao longo destes anos? Acima de tudo, ou em primeiro lugar, um impacto mediático muito considerável. Desde a, empresa nacional, a imprensa nacional, como os meios publicações nacionais, como também, por exemplo, o Guardian, que fez um artigo alargado sobre o festival no ano passado, uma das muitas entidades internacionais presentes no Semibreve como o LaStampa, Fact, uma aplicação mais generalista... Tudo isto originou um valor mediático que é impressionante, tendo em conta o, o orçamento e a dimensão do festival. Através de uma, de uma análise externa, via season, nós e isto é referente à edição de 2015, eu devo dizer que devia ter atualizado os números para, para o ano anterior, mas não tive tempo, mas atingimos temos um REACH de 19 milhões de pessoas, e um valor económico de 1.2 milhões. Este valor económico é o equivalente à publicidade. Ou seja, todo o clipping que é gerado, se fosse pago em forma de publicidade, teria este custo. E isto, para terem noção, é um festival que tem um orçamento de 70 mil euros. Portanto, temos um índice de produtividade muito alto. Para além disso, é um festival que deixa um impacto social considerável também comissariamos trabalhos com artistas locais, envolvemos escolas numa série de ações educativas e de mediação cultural que os permite estar em contato com, com estas artes mais avançadas, digamos, e também um impacto considerável na economia local, porque, como expliquei há pouco, temos uma influência muito grande de visitantes fora do país e de outras cidades portuguesas. E, para além de tudo, gerou um... um, um um interesse acrescido e considerável para o domínio das mídias artes que não existia até então. E aqui entra uma nova estrutura, que é o GENERATION, que, que para quem não sabe, era um antigo quartel da GNR, que foi remodelado em 2012 para ser um centro, um creative hub. É um termo que se usa muito, não concordo muito, mas acho que até descreve relativamente bem. É um local. Que, na qual convivem três dimensões diferentes, as media artes, as startups e uma política de apoio à juventude que herdamos da tal altura da capital europeia da juventude. No Generation, eu sou responsável pela área das media artes e dentro desta área nós focamos em dois domínios particulares, a música e as artes digitais, que se manifestam de diferentes formas, nomeadamente a performance, exposição e educação. Portanto, acolhemos um, concerto, um programa de concertos regular, com artistas nacionais, internacionais, trabalhos encomendados, artistas locais também a fazer trabalhos encomendados, que era algo que não existia até nós entrarmos em ação. Temos também um programa de instalações considerável, com artistas de... Neste caso, vocês estão a ver uma instalação de dois artistas nacionais, o Pedro Tudela e o Miguel Carvalhais, uma encomenda que, que lhes fizemos o ano passado. É uma instalação visual e sonora. Mas também, também trabalhamos com artistas de topo ao nível internacional, como por exemplo, Mark Fell, Ryoichi Kurokawa, o Zimon, o Phil Niblock. O Phil Niblock o... é curioso que esta comparação de escalas, quando nós lhe encomendamos um trabalho, e ele se em Braga uma semana a trabalhar e a produzir a peça, Nessa mesma semana, o acervo dele de foi comprado pelo Tate Modern. É curioso perceber, sabendo a nossa escala e a escala do Tate Modern, como é que nós podemos, podemos ter este tipo de contacto sem a maior parte das pessoas saberem quem raio é o Phil Outro exemplo que eu queria trazer cá é o exemplo do Scale Travels, que é um programa colaborativo que temos com o INL, o Instituto de Nanotecnologia, que se, que, para o qual fomos, na verdade, contactados por eles. Estavam atentos ao trabalho que tínhamos desenvolvido até a altura. E contactaram-nos para saber se tínhamos interesse em fazer algo com o INL. E eu inspirei-me no, no programa Arts at CERN. O CERN é, como sabem, um dos maiores centros de investigação do mundo, na Suíça. E que colabora, na qual há muita colaboração com artistas. E então desenvolvemos um programa de residências artísticas em que determinados artistas, super específicos, super adaptados a esta, esta temática, passam um período com os cientistas no laboratório para desenvolver ideias que depois permitem criar novas, novas manifestações artísticas. Portanto, fazemos isto três vezes por ano, desde 2016. E vou-vos deixar aqui dois vídeos curtos que retratam um pouco o processo e as obras geradas. How do I express my experiences? They made a feeling in our residency in my work. I realized that I'm not a scientist in the sense that they are scientists and that it's a hopeless mission to try and really reproduce their things in my art. But what I did think is that uh, we do have some parallel processes. Um and it's nice to just in my own uh in my own field of pixels Uh, ...do my own nanotechnology research, where they do their nanotechnology research within uh, actual reality. Um, so I'm working with how the pixels of my uh, of my screen will interact with each other. I can uh, define different rules and that's what I've been doing. I've really been setting up uh, an alternate reality of forces uh, which interplay in specific ways... Um, ...through which structures organize themselves. Um, e in uh, that way have been uh, setting up a parallel universe to the actual nanotechnology uh, one so I can actually really uh, also go o Tariq é um artista provavelmente alguns de vocês devem conhecer ele um, é um artista visual que trabalha com artistas como os Radiohead, o Tom York, uh, Nicolas Jarre, Monal Lake e que produz produziu ou criou o seu próprio software para gerar para gerar imagens e criou, no âmbito deste, deste desafio uma espécie de universo próprio com leis próprias definidas inspiradas naquilo que é feito no INL para criar uma instalação visual lindíssima por outro lado, também tive, vou vos deixar um pouco o vídeo do Ryoichi Kurukawa uma sumidade na área das media arts que se inspirou na física quântica para criar uma instalação So, first of all, I get uh, material from INL, like microscopically detected images and also uh, computer simulation data. And basically, uh, as you see the display, there's a scale. Uh, there's no uh, unit, but it means uh, nanometer. From the beginning to the end, Uh, we are going to like uh, from microscale to nanoscale, and at the end it's going back to the uh, microscale. Based on this uh, scale timeline, I use uh, a lot of uh, uh, material from ionium, uh, microscopically detected images, and after uh, 100 nanometer, I'm adding uh, data from them. So structure has a uh, seven panel, panel displays which has a different angle. And also uh, we realized with four channels hand and uh, making uh, like a sculpture, sculpture style installation this time. Until now, I'm working always on uh, much screens and I have tried to find a new way to uh, uh, presenting with uh, different angle, different position, etc. And this time I just want to use this like a twin spin effective vector host structures Temos também um programa educativo intenso e também muito abrangente, que abrange desde crianças até bebés, até pessoas idosas, em diferentes tipos de formato, sejam eles workshops, palestras, masterclasses. Temos nas nossas instalações mais de mil crianças por ano, provenientes de escolas do primeiro ciclo, que nos visitam para fazer workshops práticos. E com isso estamos a trabalhar uma, toda uma geração futura que, que é fundamental para sustentar esta aposta da cidade na área. Temos também open calls dedicadas a cidadãos locais, artistas estruturas locais que trabalhem no domínio das media arts. E também temos uma série de projetos relacionados com intervenções sociais e comunitárias. Nesta fotografia vem uma orquestra de laptops de pessoas sem abrigo um projeto que desenvolvemos em 2015 com, com, pessoas que, com a colaboração da Cruz Vermelha de Braga pessoas literalmente sem abrigo que durante um período de seis meses trabalharam conosco e produziram um espetáculo foram, foram artistas, literalmente e o fundamental foi que provamos que estas áreas mais, ditas mais vanguardísticas e desafiantes podem também ser uh, indutoras de, de um output social muito forte foram pessoas que quando chegaram não tinham o um mínimo de hábitos, seja de higiene, seja de... tinham problemas de adição muito graves. E ao longo do processo, não só melhoraram no próprio processo artístico, como no processo pessoal, na sua, na sua, no seu dia a dia. Aliás, é engraçado que eles até se queixavam quando não havia ensaios, exigiam que houvesse ensaios, e envolveram-se tanto no projeto que foi muito, muito tocante. O Generation tem tido um sucesso considerável na cidade, seja o número de eventos. Nós começamos paulatinamente, sabíamos que era uma área com a qual não podíamos entrar logo, com uma programação massiva e não podíamos esperar logo grandes resultados, mas o crescimento, o crescimento tem sido exponencial. Em 2016 passamos já para 126 eventos por ano e o ano passado a 154. E em termos de assistência, desde uns e quase irrisórios, 6.011 em, em metade de 2014, até 43 mais de 43 mil em 2017. Saltando já fora do Generation, também há em Braga uma série de, de agentes e artistas que têm desenvolvido cada vez mais, têm sido influenciados por todo este trabalho e têm desenvolvido trabalhos muito, muito interessantes. Aqui, uma imagem do João, que fui buscar à internet, se me pedir. Mas também músicos na área da eletrónica. Uh, aqui uma imagem dos Mão Morta, uma banda que todos devem conhecer, uma banda de culto nacional que começa também a incorporar nos seus próprios processos uh, conteúdos no domínio das media artes. Também na fotografia, muitos artistas que, que têm um trabalho, um trabalho muito válido. Em Braga há um, um dos maiores, um dos mais importantes festiv festivais de fotografia nacionais, os Engotos de Imagem. Aqui uma instalação que eu decidi trazer, não tem vídeo, infelizmente porque não encontrei, que é da Autoria de Rui Dias, é uma instalação também de. é generativa, mas com input, input humano. É uma banda de jazz virtual que qualquer pessoa pode, pode tocar de uma forma muito simples, correndo a elementos também de realidade de, de inteligência artificial. Também o IPCA, que é uma instituição que está na cidade, que produz muitas curtas metragens na área da animação são alguns exemplos do, da criação artística que, que temos na cidade. E perante este contexto todo, aquilo que, que, fez, que fez sentido que acontecesse foi precisamente isto das Braga Media Arts. Braga Media Arts é, é, foi o nome que demos à candidatura que desenvolvemos para a Unesco no âmbito que depois queríamos tornar-nos uma criatividade... Uh, desculpa, então, a ler em inglês e a traduzir para português ao mesmo tempo. Uma cidade criativa da Unesco para a das Media Arts que, entretanto, felizmente foi aceito a candidatura e já somos, uma muito recentemente diga-se, uma cidade criativa da Unesco. Há neste momento nove cidades, já aumentou porque com Braga entraram algumas eu não atualizei a lista, mas eh, temos desenvolvido trabalho de rede com algumas dessas cidades já e, na, na verdade o que isto significa, em termos práticos para a cidade, é uma coisa muito importante que se chama compromisso político e uma estratégia para a cidade baseada no domínio das mídias artes. Felizmente, houve o bom senso de se perceber que Braga estava, como eu disse inicialmente, de uma forma informal, a fazer um trabalho interessante no domínio das mídias artes, que a podia diferenciar de quase todas as outras sociedades nacionais. E decidimos com isso, decidimos os políticos decidiram, eu fui uma parte pequena no processo, que seria, de facto, uma área a apostar, e há agora um compromisso político validado por este título da Unesco, que é algo que é muito pesado e, no bom sentido, é muito forte. Entre os planos que temos para a cidade, destacamos a construção de um novo Media Arts Center e da criação de uma Bienal Internacional de Media Arts. E também há algumas coisas que estamos vindo a fazer a integração das media-artes nos eventos de larga escala na cidade, como por exemplo a Noite Branca que é um evento que junta durante dois dias cerca de 400 mil pessoas na cidade de Braga. Temos feito uma série de concursos dedicados apenas ao domínio das media-artes para artistas nacionais e internacionais. Também convidado artistas de Braga a trabalhar conteúdos patrimoniais, históricos e não só e apresentá-los ao luz destas Metodologias e práticas artísticas no contexto desse evento de larga escala. Outro projeto muito interessante que, que julgo é um, é um projeto piloto em Portugal foi a integração de uma atividade de enriquecimento curricular do primeiro ciclo ligada às media artes, que tem decorrido, começou o ano passado e está a decorrer novamente este ano, em novas escolas da cidade de Braga. Portanto. Nossos filhos podem ter não só educação física e matemática, mas também aprender a programar e a fazer música em computador, por exemplo. E, resumidamente, é isto. Se tiver alguma pergunta, estou aqui para responder. Obrigado. Eu queria saber uma, uma pergunta. Uh, a GENERATION tem algum evento marcado para, entretanto, este ano? O GENERATION é um, é uma, é um centro que tem um programa contínuo. Portanto, tem sempre coisas marcadas. Uh, boa tarde. Uh, uma pergunta. Imaginemos que, pronto, nós acabamos o curso, uh, vamos à procura de, de trabalho, pronto, e, e tendo em conta a, a Generation, a, aquele ponto da, da juventude, seria uma, provavelmente seria uma mais-valia, se calhar eu acabando o curso, mando logo o currículo, ou, ou é preferível ter sempre já uma, alguma experiência profissional, ou qual, qual, como, é, como é que reage em relação a isso? Um, Aquela componente de juventude não está necessariamente ligada a emprego, a empregabilidade. É, é mais no sentido de. trabalham até mais com jovens de idade de, em idade não universitários. Tem a ver com mobilidade europeia, formação, uma série de atividades que não têm necessariamente a ver com arte ou com esta área. Aliás, é uma área que nem sequer passa pela minha alçada, tem uma componente específica de dentro do, do Generation. Mas, se trabalhas nesta área e tens, e tens alguma proposta a fazer, claro que, que deves enviar informação. Se não for para, para empregabilidade, a outros contextos nos quais podemos colaborar. Em Braga tem havido muita, muita aposta nesta participação de artistas, de, fundamentalmente de artistas, em, nestes eventos de larga escala que falei, mas também o semibreve, por exemplo, a colaboração que tenho com a ESAD que este ano, à partida, vai ser para, para continuar, para exibir trabalhos de alunos. Portanto, sem conseguir dar uma resposta concreta, há várias opções e várias alternativas. É isso Obrigada. Obrigado.